Eu não faço esse vídeo, então eu não sei nem como começar. Alô, tudo... Alô, <risos> pessoas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um tea time. Então, eu trouxe aqui, né, como sempre, o Olaf. Faz tempo que eu não, né? faz tempo, tipo assim... Acho que é ano passado, eu não sei, esse ano. Que eu não fazia um tea time. É, faz tempo que eu não fazia um vídeo assim, um vídeo de tea time. E esse vídeo de tea time é quando, é, mais ou menos, eu sento aqui com vocês e falo alguma coisa. Não é igual da Sangerine que ela não edita, mas aqui vai ser editado porque eu não sei falar direito. Então é isso aí. Tipo, agora eu fiz um corte e agora tá fazendo outro corte. E agora eu não, talvez eu não possa colocar no vídeo, não sei. Esse vídeo de hoje eu vou dar alguns recadinhos, porque eu tenho que explicar algumas coisas que tá acontecendo aqui no canal, ou aqui na minha vida, ou aqui então eu tenho que explicar algumas coisinhas, né, explicar assim Eu só vou falar alguns recadinhos e eu vou também fazer alguns agradecimentos A primeira coisa que eu queria aqui falar com vocês é porque eu não tô postando muito vídeo aqui no canal Eu queria falar assim que não tá dando pra postar vídeo, então me desculpe Mas eu fiquei, uma... esses dias atrás, eu fiquei umas duas, três semanas sem postar vídeo, assim, tipo Não sabia mesmo que postar também Se eu soubesse, eu não, não, não dava tempo de postar Então esses dias eu, tô... eu eu gravei bastante vídeo, assim, tipo, muitas coisas aconteceram via. É, maturinha, algumas oportunidades vieram, então eu gravei vídeo aqui pra vocês, então eu tô postando pra vocês esses vídeos, Vídeo assim tipo de DIY, de look, de look, eu nunca fiz vídeo de look, sempre eu tô querendo fazer vídeo de look, mas nunca dá pra fazer vídeo de look, não sei, só sei que antes eu tinha bastante criatividade de fazer vários vídeos pra vocês aqui, mas agora eu não tô, não tá vendo mais nada aqui, tá me deixando bem, não sei o que fazer, mas do meu canal, meio que assim, mas pelo menos eu tô postando alguns vídeos de vlog, essas coisas aqui pra vocês, é espero que vocês gostem desses tipos de vídeo, porque só tá dando pra fazer esses vídeos Mas é por causa que eu não tô conseguindo gravar mesmo Porque da minha escola E agora também tô tirando a de motorista Então tá, tá ajuntando muita coisa Não tô tendo muito tempo de gravar vídeo aqui pra vocês, mas quando der sempre, tipo, quando tiver uma oportunidade assim, eu vou lá e gravo pego a câmera, gravo pra vocês e eu edito e posto aqui pra vocês, pra não ficar sem vídeo aqui no canal e eu sei que vocês amam ver vídeo assim, não sei se vocês gostam de ver meus vídeos não, não também não tô abandonando o canal e eu tô falando como se várias pessoas comentassem aqui embaixo sobre isso, mas ninguém comenta sobre isso, então uma coisa que eu vou deixar assim Pra vocês que toda, se toda semana Pelo menos um vídeo vai sair Não sei que dia Na verdade eu tô postando, eu posto, segunda-feira Aqui no horário do Japão Se não der pra eu postar nesse horário Na segunda-feira eu posto, sei lá, na terça-feira Mas sempre eu tô tentando postar na segunda, e se passar um pouquinho, eu mudo por horário do Brasil e daí eu posso até umas 9 horas da terça-feira aqui no Japão. E daí aí no Brasil fica, 9 horas da noite, segunda-feira. Então aí na segunda-feira, tecnicamente, ainda não tinha acabado mas Enfim, é esse, esse jeito que eu faço. Mas quando não dá na segunda-feira, eu tento postar na sexta-feira. Eu sei, eu abro um, um, uma coisa... Uns dias bem longos, assim, pra eu postar, mas não sei porque eu faço isso. Ou é segunda ou é sexta, então fiquem ligados que uma hora sai. E outra coisa que eu queria falar com vocês é um agradecimento muito grande, porque tem 350 inscritos. Ou, não sei, acho que... eu não lembro se era 350, mas enfim. Tipo assim, vocês podem pensar, nossa, hum, Tadja não é um número muito grande, mas tudo bem. Pra mim é um número super grande, porque, cara... Já 300, tipo, eu que eu sou um pouco muito tímida, não consigo nem conversar com 10 pessoas, imagine. Eu aqui falando com uma câmera, eu sei que vocês devem estar pensando, ah, você é tímida, minha querida. Tá fazendo vídeo aqui pro YouTube. Mas eu não sei porque é, eu faço vídeo pro YouTube, mas enfim. Então eu só tenho que agradecer muito, muito a vocês que, que, que são inscritos aqui no canal. Muito, muito obrigada por estar inscrito. E espero que vocês continuem. E espero também que cresça, sei lá. Não sei. E outro agradecimento também que eu queria falar é sobre três coisinhas. Um é o vídeo da Juliana Maiotti. Eu vou deixar aqui no card pra vocês verem esse vídeo. Que ela falou que inspirou no meu vídeo. Não sei qual, eu acho que é do cabelo que deu muito errado. Mas foi nesse vídeo aí que ela se inspirou pra fazer esse vídeo que ela postou. Então muito, muito obrigada por ter se inspirado no meu vídeo. Um grande beijo pra você, tá? E o outro agradecimento também queria falar sobre a sobre Palomai também. E eu vou deixar o vídeo dela aqui no card pra vocês verem. Ela filmou um documentário, sei lá como que é. Só sei que é incrível esse vídeo e vocês têm que ver e lá um, um frame lá dela. Que eu apareço lá dançando loucamente, enfim mas eu sei que eu amei muito esse vídeo e eu espero que vocês também gostem e eu quero que vocês assistam porque é da hora, muito, muito legal e ela filma muito pra caramba, assim eu gosto da filmagem dela não sei se vocês gostam desse tipo de filmagem mas enfim <risos> e o último é o que me deixou mesmo eu fiquei muito, muito feliz Eu queria até gravar a minha reação Mas não deu tempo, tipo, eu já tinha visto o, o vídeo E eu já fiquei Já chorei, já Já fiquei, o, uh, Já me desabafei lá no Twitter Então, é, o vídeo da Sangerine Eu vou também deixar aqui no card aqui pra vocês Pra vocês verem depois É, é eu não muito assim, tipo, fiquei com vergonha na verdade Da minha pergunta que eu fiz lá no vídeo dela Mas, deixa isso de lado Vamos deixar, vamos focar na parte onde ela Elogiou o meu cabelo Ela falou que amou meu cabelo Gente, maravilhosa, a Sangerine elogiou o meu cabelo, ela, ela, ela, ela, me, ela me conhece de você Aquela fanáticas não, não sou fanática, eu só sei que ela é mais Porque até mesmo nesse quadro aqui, chama Tea Time E eu já também expliquei lá no meu vídeo do primeiro do Tea Time lá pra vocês Que é inspirado nela, no, no que ela fala sobre lá do hashtag Tea for tea Time, que é dela lá, né? você ser entendido, eu não quase praticamente não entendi o que eu falei agora, mas é basicamente isso, e eu estou muito, muito feliz e agradeço muito, muito por ter ela escolhido a minha pergunta é, apesar de... Hum, não foi muito legal, é que assim, eu particularmente fiquei com um pouco de vergonha, né tem aquele negócio, né, você manda a pergunta ah, ela não vai responder, ela não vai, deixa a pergunta lá, aí quando você vê a pessoa responde, você fica meio tipo... <risos> Eu acho que não mudou muito o ângulo total, mas a bateria acabou e eu tinha que carregar a bateria. Então, enfim. Eu estou muito feliz dessa Gerine ter escolhido minha pergunta total e ter aparecido. E ela colocou minha foto no thumbnail dela. Quer dizer que você, se você procurar, você vai saber qual que é porque vai estar minha foto no thumbnail. Não tenho mais o que falar. Só tô feliz mesmo por isso. <risos> Então é isso, gente, é esse, esse recadinho que eu queria falar aqui pra vocês Sobre os meus vídeos, como vai ficar mesmo sobre essas três, essas coisinhas maravilhosas que aconteceram nesse mês Não nesse mês, acho que foi mês passado que aconteceu Mês passado por mês retrasado, eu não sei Enfim, é, espero que vocês tenham gostado do vídeo é, Até o próximo vídeo, um beijo